Para você que é filiado iniciante, provavelmente você já deve ter escutado sobre afiliado árbitro. O que é afiliado árbitro? Será que vale a pena trabalhar como afiliado árbitro? Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o Fábio Vasconcelos. E nesse vídeo, nós vamos falar um pouco sobre afiliado árbitro, que é aí uma possibilidade de trabalhar sem aparecer na internet. Okay? Mas antes disso, se você é novo aqui no canal, aproveita e já se inscreva aqui embaixo e ative o sininho. É muito importante, isso ajuda muito o nosso conteúdo a subir aí no YouTube e alcançar várias outras pessoas. ok? Então o que é um afiliado ato? Um afiliado ato é uma função do afiliado, é uma possibilidade de trabalho como afiliado tá? que você não precisa aparecer. Tá? Ou seja, você vai trabalhar com anúncios com face ads com google ads tudo e todas as formas de ads que tem por aí tá então você não vai aparecer você não vai mostrar tá é essa função essa esse modelo de trabalho é muito chama muito muito atenção das pessoas né porque não precisa aparecer tá então, Existem muitas vantagens em trabalhar como afiliado árbitro tá? e uma delas né, é que você consegue ter resultados mais rápido do que o normal. Ou seja, por quê? Porque você, como vamos pegar o outro modelo, o afiliado que trabalha de forma orgânica, ou seja, aquele que não investe, aquele que trabalha com blog, com YouTube, mas tudo de forma orgânica. Esse afiliado, ele tem que produzir conteúdo, tem que fazer uh, estratégias de otimização e tem que esperar o YouTube ou o Google né, indexar esses esse vídeo ou esse artigo, ou outras formas, outras redes sociais, né, de forma orgânica né ou seja você não vai gastar dinheiro mas vai gastar o seu tempo isso demora leva um tempo tá já afiliado hábito não no momento que você Joga o dinheiro, ou seja, coloca o dinheiro na ferramenta, seja o Facebook, Google, ele o seu anúncio começa a rodar imediatamente ou no máximo ali 24 horas começa a rodar seu anúncio e já começa a obter cliques. Tá? Então essa é a vantagem, você consegue ter resultado em curto prazo. Tá, então não precisa não ter uma curva toda para você conseguir ter resultado. Tá? A outra vantagem é que você pode ter uh, uma variedade de produtos. Você não fica preso a um determinado nicho. Você pode trabalhar com vários nichos de uma forma mais simples e rápida até mesmo, tá? Porque numa mesma conta de anúncios, você pode aí numa conta uh, do Facebook, você, claro, tem que ter um gerenciador uh, de negócio, né? E você consegue aí anunciar para um nicho de finanças, para um nicho eh, de perda de peso, para um nicho de relacionamento bem-estar saúde por aí vai tá então você não precisa ficar preso a um determinado produto você precisa na verdade é entender estratégias de divulgação ou seja estratégias para trabalhar com Facebook Google ads então e outras formas de anúncio né e outras plataformas que anunciam, não precisa aprender ser um especialista nela depois que você se torna um especialista nessa ferramenta você pode promover qualquer produto Ok e a grande e maior vantagem foi aquilo que eu falei no início que é não aparecer. Tá? então essa é a vantagem para quem não quer aparecer essa é com certeza uma das melhores formas que tem. tá? então como é que você vai aprender essas estratégias? ou seja, como é que você vai aprender para fazer anúncios no Facebook? como é que você vai aprender para fazer anúncio no Instagram, no Google Ads e tudo mais, né? então existe é vários cursos de mercado, tá, que você pode aprender. Eu vou recomendar um logo abaixo, que é o método Turbo Tráfego, que é do Douglas, né? Atualmente o Douglas aí é o gerente de conta, gerente aí da, da empresa do Alex Vargas do FNO, né? E ele tem esse curso, ele mostra exatamente o que eles fazem lá no FNO, tá? Esse curso ensina passo a passo a você anunciar na internet e trabalhar exatamente dessa forma como afiliado árbitro, eu vou deixar o link aqui na descrição, é o primeiro link aqui na descrição, ok? E aí, você gostou dessa possibilidade de trabalho, dessa forma de não aparecer? Deixe o um comentário abaixo, diz o que, que você acha dessa possibilidade de trabalho de como afiliado árbitro, que eu vou responder o seu comentário, ok? Então era isso, como se por aqui nesse vídeo, um forte abraço e até mais!